Olá, você está iniciando a disciplina Sociologia da Educação, que tem a carga horária de 68 horas. O objetivo de aprendizagem desta disciplina é que você seja capaz de conhecer as abordagens da Sociologia da Educação para a compreensão das relações estabelecidas entre educação e sociedade. O conteúdo programático está organizado em quatro módulos. Módulo 1 – As condições históricos-sociais do surgimento da sociologia e os pensadores clássicos. Módulo 2 – A sociologia e a sociologia da educação, abordagens contemporâneas. Módulo 3 – A educação no pensamento sociológico, educação e sociedade. E módulo 4 – Análise sociológica da escola, a educação como processo social.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 E ele tem um recado especial para você. Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas à disciplina de Sociologia da Educação. Eu sou o professor Darby Masson Souffier, sou formado em Ciências Sociais pela Faculdade de Ciências e Letras do Campo de Araraquara e tenho mestrado e doutorado em Educação Escolar pela mesma instituição. Eu sou professor adjunto da UFMS no campus de Paranaíba, pesquisador na área de Sociologia da Educação. A disciplina de Sociologia da Educação pretende desenvolver no estudante a compreensão sob a ótica sociológica da dinâmica dos processos educativos presentes em nossa sociedade. Pretende também desenvolver o conhecimento do processo de abordagem dos fenômenos educativos com métodos e técnicas presentes nas diversas correntes sociológicas. A disciplina contribui para o entendimento das diferenças e das desigualdades sociais presentes na sociedade, e mais especificamente, no ambiente escolar. De outra forma, a Sociologia da Educação busca dar subsídios para que os professores possam ter uma melhor compreensão da realidade dos alunos, da escola e do papel social no processo de ensino e aprendizagem.